Para esse trabalho aqui, eu queria trazer um exemplo, e aí voltado principalmente para os jovens que estão aqui queria muita atenção de todos e todos, mas principalmente dos jovens, de relatar uma experiência e como que essa experiência às vezes trouxe algumas questões iniciais né? não sei segurança dificuldade de falar com o outro dificuldade de falar com sua própria favela Dificuldade de abordar, como abordar, como fazer isso, né? Quais são as dificuldades que acontecem no processo? Nós, do Instituto Raiz do Movimento, a gente desenvolveu uma pesquisa durante o tempo, de 2018 a 2020. É isso? 2018 a 2020. Foram dois anos de pesquisa, dois anos, para poder conseguir criar um índice de cidadania do Complexo do Alemão, né? indicadores de cidadania do Complexo do Alemão. Um trabalho junto com o IBASE, junto com pesquisadores técnicos e com 15 jovens do Complexo do Alemão. Isso foi todo um processo de levantamento de dados oficiais, igual é esse que eu estava falando do IBGE, do Instituto Tereira Pato, de todos esses, é, esses dados que são produzidos, fazer esse levantamento de novo, reler esse levantamento, criticar, questionar, problematizar. Depois teve outro momento, que era o um momento de ver as políticas públicas no território. Como é que você, é você visualizava lá no território? Quantas escolas, quantas creches, quantos postos de saúde, etc, etc. Depois, a gente começou a fazer um outro trabalho, que era o trabalho... Da, da cidadania percebida. Esse era o inovador. Como que a favela, a comunidade, as periferias percebem a política pública? O morador percebe. Então, é, foi feito todo um trabalho de metodologia, de trabalhar com a juventude, de trazer elementos, instrumentos, apresentar como fazer os instrumentos, construir questionário, qual o método que vai ser aplicado, qual a metodologia a ser aplicada, todo o processo, e uma discussão também do lugar que joga na sua própria favela. Como é que, como é que consegue olhar a sua própria favela? Então esse foi o Juventude em Movimento. Lá no Raiz de Movimento nós temos o CPDOCA, que é o centro de pesquisa, documentação e memória do Complexo do Alemão. Quem quiser olhar, cpdoca.org.br e lá tem um livro que é o resultado dessa pesquisa, tá? que se chama Juventude e Desenvolvimento.